Galera, o pessoal sempre tá me pedindo aí, os colegas de trabalho aí, sempre tá pedindo uma foto, uma filmagem da tesoura. Aí eu tô fazendo um terrado aqui, ó. Vão a vão livre. Entendeu? Fazendo a montagem da tesoura. O segredo tá é. é no ponta-leite aí, ó. E aí, o peso do telhado passa todo por aqui, ó. o peso do telhado fica aqui, fica montado o peso, né? Aí essa peça aqui do meio, ó, fica livre, A peça fica livre, não tem peso nenhum nela, só controla o pé do pontalete. Entendeu? Aí você pode ver aqui, aí, o esquema do telhado, ficou muito bom, Então é isso aí, galera. Pois a gente vai fazer mais filmagem. Aí. Não esquece de dar um joinha, não. Pois a gente vai fazer mais umas filmagens de algum telhado aí.